E aí, guitarrista, beleza? Olha, queria pedir perdão pela voz aí, tô um pouco gripado ainda, tá? Mas é o seguinte, vou estar tá te passando aí uma série de macetes para você poder tocar worship, transformar acordes maiores e menores em acordes worships, acordes reduzidos, como fazer variações, como aplicar, e no finalzinho tem uma dica especial beleza Se você quiser aprender mais sobre o worship, comenta aí embaixo também que a gente vai estar tá fazendo aí, dando um jeitinho de, de atender a todo mundo. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, compartilha com seus amigos aí, ative o sininho para não perder as notificações, senão você vai ficar aí desavisado da, de tudo que acontece no canal. Beleza? Então é isso e roda a vinheta! Bom, então vamos lá, direto ao ponto. A gente vai pegar aqui agora um acorde já de Sol maior, ok? Lembrando, o nosso acorde de Sol maior aqui, ele segue o formato de Mi maior, ok? Que é esse formatinho aqui. Quando a gente movimenta, a gente pega a pestana, certo? Facilita na hora de fazer movimentações aqui, fica bem mais fácil, tá? Então o que a gente vai fazer para transformar esse acorde maior aqui em um acorde worship? A gente vai pegar aqui a nossa tônica. A gente tem aqui a terceira nota da escala, que é a terça. Então, tenho tônica saindo aqui, tenho a terça, a quinta e a oitava da minha tônica que está aqui em cima. Okay? Vou tirar essas duas notas da minha composição. certo? Feito isso, eu tenho aqui tônica e terça. A terça é o que classifica o meu acorde entre acorde maior e menor. Então, o que significa isso? Significa que eu basta eu movimentar isso aqui eu transformo esse acorde reduzido em um acorde menor ou maior. Então, a gente tem aqui agora na composição um acorde maior. A gente já usou o formato de um acorde maior. Quando a gente pegar um acorde menor, observa que o meu dedo 2 aqui, ele sai. Tá? Quando ele sai, quem passa a agir é o meu indicador. Então, quer dizer que a minha terça menor, do acorde menor, ela está aqui, no meu indicador. Então, se eu estou fazendo um acorde maior aqui, quando eu puxar para cá, eu transformo em acorde menor. Ok? Wesley, que utilidade tem isso para mim no worship? Você pode fazer uma base, tá? Lembrando que os acordes do Orchip, são bem reduzidos. Então você pode fazer uma base somente com esses dois acordes, certo? Vai um exemplo prático. A gente pega uma progressão Fá, Sol e Lá menor, tá? E a gente vai fazer aqui, ó, Fá maior. Então eu tenho Tônica e a Terça na frente. Então lá vai. Sol e Lá menor. Agora eu posso pegar um Dó aqui, ó e voltar no sol volto no dó ok? isso aqui com o efeito bom, então esse trechinho aqui, esses três acordes com o timbre tá? com a ambiência se você quiser aprender como montar a ambiência aí pode comentar aí embaixo que a gente vai fazer um vídeo beleza? então vou pegar aqui fá, sol e lá menor já com o timbre meu timbre está assim, ó Você vê que eu já não preciso trabalhar muito aqui com, com a questão de ficar palhetando ou dedilhando, né? Porque o próprio timbre ele já colabora para isso aí. Agora você pode perguntar, Wesley, mas toda vez que eu for montar os acordes, eu tenho que buscar na corda 6? verdade é que não. Agora a gente vai passar para a corda 5, a tônica na 5, ok? Lembrando, se você conhece as notas do braço da, da guitarra, você vai conseguir montar esse acorde maior e menor partindo aqui da 6 toda, ok? Então se fosse um Fá menor, seria que se fosse um Sol menor... Se fosse um Lá maior, seria aqui. Agora vem um Si maior, ok? Você pode ir movimentando, vai mapeando tudo aí, tá? E para você não precisar ficar andando aí no braço todo da guitarra, que às vezes pode soar um pouco esquisito, né? Por exemplo, fa e Dó. Buscar algo muito agudo, tá? Pra evitar isso, a gente tem que conhecer alguns shapes aí, partindo de outras notas, de outras cordas, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai mapear. A gente fez, assim como a gente fez com o acorde compestando em cima, a gente faz fazer embaixo. Então, o nosso acorde maior aqui embaixo é assim. Tá? A gente tem duas maneiras de executar esse acorde aqui. Eu vou te mostrar agora. O primeiro a gente vai pegar aqui e vai tirar agora dois dedos aqui que estão em cima. Okay? Então a gente vai ter... A nossa terça está aqui do acorde. Aqui eu tenho tônica, quinta e oitava da minha tônica, igual era em cima. Só que aqui agora a nossa terça maior ela sai aqui embaixo. Tá? Então aqui eu tenho a terça maior... O que eu preciso fazer agora? Já posso mapear, né? Eu posso mapear aqui em todas as casas que eu quiser um acorde maior. Ok? Agora, para transformar isso em menor, como é que eu faço? Tem um esquema? O mesmo esquema do acorde de cima. Terça maior na frente, terça menor atrás. Ok? Então, se eu quero, por exemplo, um Dó menor, eu vou pegar a tônica e a terça atrás. Se eu quero um, um Dó maior, eu pego a tônica e a terça na frente. Ok? Aqui você não precisa ter um conhecimento muito avançado de intervalos. Aqui você consegue, com o mínimo, fazer muito. tá? Então, aqui agora, o que a gente já tem? Né? A gente tem aqui um acorde saindo na 6 e na 5. Agora, se a gente quiser utilizar esse acorde aqui de uma maneira um pouco diferente também, tá? esse acorde maior, a gente pode matar a tônica, tirar aqui o nosso dedo 3 que seria a nossa oitava dessa tônica, e manter somente esses dois, ok? Então, o que seria, por exemplo, uma progressão aqui, Dó, Ré e Mi menor, eu posso fazer somente quinta e terça, ok? Então, ficaria assim, ó. Esse aqui até fica legal fazer utilizando o slide, ó. Ok? Você vai ver que ele vai dar um sonzinho legal. Então... Para mapear isso, eu mapeio pelo meu acorde. O Dó maior tá aqui, o Ré maior tá aqui e o Mi menor tá aqui. Então, sempre que eu for montar, e agora se a gente passar agora para esse acorde menor e for fazer o mesmo esquema, a gente vai tirar o mesmo dedo, ok? A nossa quinta e a terça, eles vão permanecer. Lembrando, quinta e terça do acorde menor, quinta e terça do acorde maior, ok? Então, acorde maior, Dó maior, eu tenho a tônica aqui eu tenho as duas notas aqui, Ok? era um Ré maior, eu tenho a tônica do Ré aqui. O nosso acorde maior seria aqui, certo? Então eu pego as duas aqui. E aqui o Mi menor. Posso acrescentar outras notas, tá? A gente pode fazer variações. Por exemplo, a gente tem aqui o um acorde de Dó. Tá? Esse aqui é um Dó maior. Nossa terça está na frente. Dó menor. No Dó maior, o que a gente pode fazer? Se a gente está com o um acorde montado, nisso aqui é, bom, é interessante que você conhecer alguns formatos de acordes, porque o que acontece? Assim como você consegue fazer aqui um acorde maior, por exemplo, é, só maior, né? Você consegue fazer um com nona. Se você sabe que a nona está aqui, olha só o que dá para fazer. Se eu pegar aqui agora o meu, o meu acorde reduzido em Dó, tá? eu posso fazer variações com essa notinha aqui, entre ela e a nona, certo? E posso vir aqui ainda, esse aqui não é a terça, posso vir na quarta que está na frente. Então, durante a harmonia sendo tocada, o que a gente faz é mais ou menos um solo, né? Não seria nem tanto base, fica mais parecido com um solo. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó, a gente pode variar. Quarta. Ok? Você consegue fazer variações dentro do acorde. É importante que você conheça, por exemplo... Esse Ré menor aqui, a gente tem uma sétima aqui, tá? Partindo aqui do meu indicador, né? na pestana, tá? Quando eu tô aqui, tô fazendo o Ré menor. Se eu tirasse o dedo aqui, eu tô fazendo uma sétima. Portanto, eu tenho uma sétima aqui e posso oitavar essa sétima para cá. E é o que eu fiz exatamente agora há pouco. Eu peguei aqui, ó, Dó maior, Ré maior, tá? E um Mi menor. E eu peguei a sétima dele aqui embaixo, ó. Okay? Vamos ver como é que fica isso aí com o efeito. Então vamos lá, com efeito fica assim. Agora se eu quiser fazer variações, lá menor. que eu falei, ó. o acorde está montado, eu venho nas notas que compõem a escala, isso está em Dó, por exemplo, né? Aqui vem um ponto interessantíssimo, eu vou já falar disso aí, tá? Que é com relação ao campo harmônico, tá? Mas é importante que você entenda como mapear tudo isso aqui, então o que a gente fez aqui de esquema, tá? A gente pegou um acorde aqui que era maior e reduziu, ok? Seja ele maior ou menor, vai ter as duas variações. Quando a gente pega um acorde que parte aqui na corda 5, a nossa tônica na 5, a gente tem duas possibilidades. Tanto esta, tá? tônica e terça, quanto quinta e terça, certo? Depois a gente tem variações para fazer aqui dentro da escala do acorde. Bom, então aqui agora vem a grande sacada, aqui tá? é o seguinte. É você mapear o campo harmônico com esses acordes. Por que exatamente, né? Mas se, se a música tem Fá, Dó... E Sol, para que eu preciso saber do campo harmônico mapeado? Porque se você sabe o tom da música, tá em Dó, por exemplo, você vai saber quais tipos de combinações você pode fazer enquanto estiver tocando Fá, Dó e Sol, ok? Como assim? Né? Vamos para a prática agora. Já, se você olhar aqui em cima tá o campo harmônico de Dó maior, ok? Então em Dó maior a gente tem uma sequência definida de acordes que seria Dó, Ré menor. Mi menor, ok? Lembrando que os formatos aqui, ó, formato maior, formato menor, menor, maior, Fá maior, Sol maior, Lá menor. E o nosso Si aqui não precisa se preocupar dele ser meio diminuto, porque a gente está fazendo tônica e terça. Para transformar em meio diminuto, ele teria que ter a quinta bemol, a quinta atrás. Então a gente não está fazendo quinta agora. Isso pra gente é igual. Então a gente tem aqui o Lá menor, pode vir aqui e colocar um Si menor, Tá? Porque o acorde meio diminuto ele tem terça menor também. Então o que, que, eu, o que, que eu tenho de, de interessante aqui, né? Enquanto tá, por exemplo, tocando Dó, Lá menor, Sol e Fá. Eu posso estar tá fazendo uma melodia aqui enquanto tiver em qualquer acorde. Isso que é bem comum. Você já deve ter ouvido essa música aqui da Fernanda Brum, ó. Alguma coincidência nos formatos? É muita coincidência, né? Então o que acontece? A gente pode pegar aqui agora, enquanto está em um acorde estático, por exemplo, que é no caso do Orchip, que são poucos acordes, né? quase não muda o acorde, tá? você pode fazer variações dentro do campo harmônico. Então, isso aqui, vamos supor que esteja em Fá maior, ou em Sol maior, eu posso pegar Tônica e terça maior do Sol, venho do Lá menor, tá? e já vai um outro macete. Tá? Esse aqui não estava programado, não. Mas é o seguinte, vai um macete aí, para você mapear o campo harmônico sem precisar decorar aquele monte de, de fórmula e etc., pega a escala maior, partindo aqui, ó, da, da tônica na corda 6. Você tem aqui, tom, tom, depois você passa para baixo e tem tom, tom. Ok? Tá, tá meio difícil aqui porque eu tô olhando mais para cá. Então você vai ter aqui, tá? Mapeia seis notas, tá? Cada uma dessas notas aqui você está fazendo uma escala maior, então tem o tônica, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, ok? Em cada uma dessas notas você vai ter um grau do campo harmônico. Ah, agora como é que eu faço isso? Você tem aqui, partindo daqui um acorde maior, partindo do segundo, um menor e depois um menor. Quando você partir para baixo você vai ter maior, tá? Maior e menor, tá? Significa o que? Em qualquer tom você vai saber o campo harmônico. Basta mapear seis notas. Tá em Dó. Eu tenho aqui Dó, Ré menor, Mi menor, Fá maior, Sol maior e Lá menor. Ok? Seis graus principais aí para você tirar a música de ouvido. Beleza? Então aqui agora o que, que você pode fazer? Wesley, a música tá em Sol, Sol maior. Como é que eu sei quais desenhozinhos eu posso utilizar? mapei essas notas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e utiliza o acorde maior, o acorde menor, o acorde maior, o acorde menor. Ou seja, se tivesse em Sol, seria um Sol maior, Lá menor, Si menor, que eu tenho maior, menor, menor. Depois eu vim aqui em Dó, e seria um Dó maior, tá? um Ré maior e um Mi menor. Então aqui eu tenho notas do campo harmônico, tá? acordes, né? do campo harmônico maior de Sol, então, se eu mudar para qualquer tonalidade, eu consigo fazer a mesma coisa tranquilamente. Então, o um resumão aí agora. Você sabe acordes reduzidos em cima e embaixo. Você sabe mapear no campo harmônico cada um dos acordes. E você tem agora um mapinha mental aí, tá? Para poder lembrar do campo harmônico mais fácil. Memoriza bem esse esquema. Maior, menor, menor, maior, maior, menor. Ok? Isso vai funcionar com os acordes completos também. Maior, menor, menor. Maior, maior e menor. Beleza? Bom, então é isso aí. Espero que você consiga tocar o worship aí agora. quiser aprender um pouco mais sobre timbre também, comenta aí embaixo que a gente vai estar tá fazendo. Beleza? E olha, Deus está vendo você saindo do vídeo aí sem deixar o like. Então deixa o like para nós aí. Tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo.